Fala, galerinha, eu sou Norberto. Esse aqui é mais um vídeo do Elefante Literário. E hoje é dia 25 de dezembro, né? Toque em tema natalino, apesar de não estar caracterizado com temas natalinos. Eu, inclusive, não sei onde é que tá o chapéu do Papai Noel que tinha aqui. Eu era ano passado com ele, mas ficou com Deus. E eu vim aqui hoje gravar porque tem uma tag para fazer, que é a tag, book tag, fim de ano, fim de ano, book tag. Nesse clima de alegria, <risos> alegria, de paz, de esperança e de união que o Natal traz, às vezes nem traz muito. Mas é isso, Eu vim aqui trazer para vocês algumas questões para a gente finalizar esse ano. A primeira pergunta é, tem algum livro que você começou esse ano e ainda pretende finalizar antes do ano terminar? Tem vários livros que eu comecei ao longo desse ano, mas assim, sinceramente, eu não pretendo finalizar nenhum deles. Vários eu já abandonei ao longo do ano, e o mais recente né, para as pessoas me apedrejarem eu ser cancelado mais uma vez aqui na internet <risos> pelas pessoas que seguem esse canal é o livro A Sombra do Vento, que tá me olhando dali, de Carlos Ruiz Zafón Eu simplesmente não tô na vibe, e não sei se um dia estarei de volta, porque eu passei muito tempo sem ler, meio que acabei esquecendo detalhes da história do que é que aconteceu até esse momento. <risos> então é isso. Daria tempo de eu terminar até o final não daria, mas eu tô sem, assim, sem vontade e além desse, tem outros tipo Duna tipo Mar Sem Estrelas, mas Mar Sem Estrelas por exemplo, é um livro que eu pretendo terminar só não esse ano, pode ser que ano que vem? Pode ser até porque falta bem pouquinho Dois, Você tem algum livro primaveril para te ajudar na transição desse fim de ano? Eu não sei o que é um livro primaveril né? Mas como eu vi por aí pessoas respondendo e adaptando essa pergunta, eu vou adaptar também para um livro com temática natalina, e é um conto que eu li hoje de manhã, inclusive, no dia que eu tô gravando esse vídeo, que é o conto Um Dia Frio, de Tico Farpelli, é simplesmente maravilhoso. Foi ideal pra esse dia. É um conto bonito, que tem uma história legal e é um conto também que tem aventura. Então não cai naquele marasmo, nem né, clichê, que muitas vezes é encontrado em, em contos natalinos, né? Esse é um conto super divertido e que traz aquela ideia, que eu não vou dizer qual é, do que deveria ser mais a ideia, né, dessa comemoração natalina. 3. Tem algum lançamento que você ainda deseja? Tem. Vários lançamentos que eu ainda desejo. Pra esse ano não, porque eu não tô terminando. Mas eu desejo ainda ler algum dia ou ter né? Gente Ansiosa, que é da editora Rocco, Eu que Nunca Conheci Os Homens, que foi publicado pela editora dublinense, e Um Salto para o Amor, que se eu não me engano é de Ione Simões, não é isso? Foi publicado pela editora Harlequin. Então esses três são lançamentos de 2021 que eu tô com vontade de ter ainda, assim, na minha vida. Quatro, quais os três livros que você ainda quer ler até o final do ano? Sem a mínima condição de eu ler três livros até o final do ano. Eu não quero ler assim, não tem nenhum livro que eu queira muito ler até o final do ano. Mas se aparecer algum, vai ser bem-vindo. Vai ser uma, uma boa leitura. Inclusive, agora que eu percebi que eu não estava gravando com o microfone, certo? Então, a partir desse momento valendo, agora sim, o áudio está um pouco mais claro, talvez e a gente segue a nossa vida da mesma maneira Cinco. Tem algum livro que você ainda acha que pode te chocar ou ser o seu favorito desse ano? No meu caso eu acho que não. Eu ainda tive por algum tempo expectativas com A Sombra do Vento só que, visto que não vou continuar essa leitura esse ano muito provavelmente depois também não <risos> mas visto que não vou continuar esse ano é, e não tenho pretensão de começar assim outro livro, pode ser que eu comece né? Pego um livro assim despretensosamente, mas não tenho essa pretensão ainda não, de começar um livro e que seja favorito e tal. Talvez eu pegue alguma coisa fininha antes de terminar o ano? Não sei, porque sei lá, mais de uma semana ainda. Mais de uma semana? Tem quantos dias? Seis dias pra terminar o ano ainda, né? Vamos ver o que é que vai dar. Número seis, pra finalizar a tag. Você já começou a fazer planos de leitura pra 2022? E eu não comecei a fazer planos pra 2022. Meu plano é basicamente não ter planos, <risos> deixar a vida seguir o seu curso, ler os livros, na verdade tem alguns planos, né, que são tipo assim, planos gerais e planos que eu não escrevi no papel, mas que existem, que é ler os livros não lidos da estante, que hoje em dia é basicamente 80% da minha estante é de livros não lidos, porque a maioria dos livros lidos eu peguei e fiz doação ao longo de 2021, continuar lendo livros nacionais, buscar sempre mais representatividade nas leituras, toda essa questão. A questão da promessa de não comprar livros, eu já já deixei com Deus, né? Já joguei pro alto e seja o que Deus quiser. Se der certo, vai dar certo, se não der certo, não vai dar certo. Mas aí a gente tenta, né, comprar uns e e-bookzinhos de vez em quando pra não encher tanto a estante do jeito que tá hoje, inclusive. Tem um plano que não era um plano, assim, oficial, mas acabou se tornando um plano porque eu percebi que é uma necessidade que precisa, né, acontecer, que é ler os livros das caixinhas literárias que eu assino, que na verdade eu não assinava, mas que eu assinei faz uns duas semanas, <risos> eu assinei algumas caixinhas literárias e é isso, e eu pretendo ler ano que vem assim Não vou prometer ler todas assim que chegarem, mas eu pretendo ler, num ritmo mais do que eu estava lendo antes. Que na verdade também acho que nem vai ser possível, porque eu só assinava uma, que era a tag, e cancelei, reassinei e assinei mais duas. Mas aí também são detalhes, né? A gente vai levando a vida e, de acordo com o que Deus quiser que seja, que aconteça, <risos> a gente faz acontecer. E aí pronto. Essas são as questões da fim de ano Book Tag que eu trouxe aqui pra vocês. Espero que todo mundo tenha um fim de ano, assim, muito bom, muito bacana. Que 2022 seja o um ano melhor para todo mundo. Muitas leituras boas para todo mundo. Muita paz, saúde, felicidades, panetone, comida, sei lá, o que vocês quiserem pra serem felizes nesse ano de 2022. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. A gente se vê já já. Já já, só que no ano que vem. Eu acho que é ano que vem. Não, talvez esse ano a gente ainda se veja aqui no Elefante Literário. Valeu.